Testando, será que estamos ao vivo? Opa, vamos ver se sai do Testando, será que estamos ao vivo? Saindo áudio, vamos ver se... Cara, eu tô achando um pouquinho baixo isso aqui. Será que tá baixo mesmo? Vamos lá dar uma... aquela testada marota pra ver se tá tudo certinho. Conferindo nas nossas redes. É... Mano, não é isso aqui. Ah, vai, vai, isso aqui mesmo, vai. Beleza, fazer o um... quê? É, nóis, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, turma. A gente já volta. Tem que conferir, né, cara? Tem que conferir. Tem que conferir, né, cara? Cara, tá. Ah, tá. Eu per... eu perdi, né, cara? Vamos ver, cara, som. Perdi. Ah, tá. Vamos ver. É o.. É. tá abaixo aqui, cara. Bom, estamos aí aprendendo, né? Vamos nós. lá, chegando aqui é, Vamos lá Fragilis É isso mesmo? Fragilis, é isso, cara? cara. Tá pequenininho, saiu pequeno aqui Muito obrigado, cara, valeu Obrigado por seguir aí, tamo junto, é nóis Muito obrigado, valeu Bora lá, então, começar a jogar esse jogo Da hora Tinha ah, só que Compartilhar aqui nas redes, né Avisar a galera que estamos ao vivo o que, que tá acontecendo aqui, mano? Qual que é o BL do bagulho? Vamos ver. Ah, tá funcionando. Então, tá, tá beleza. Ah, calma aí, calma aí, cara. É tanta coisa para olhar, mano, que fica complicado, cara. Tem que ter mil telas aqui, cara. Eu ainda preciso ter o terceiro monitor aqui porque não tá... Não tá dando. Vamos ver se esse final de semana eu consigo arrumar o terceiro monitor aqui. Uh... Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado Nós estamos aí no dia 11 de agosto de 2021 E vamos continuar com a nossa campanha de, de Evil If 2 uh... Se você não me conhece, meu nome é Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao canal Estamos ao vivo neste momento Estamos no capítulo 13, tá? Denominado A Fortaleza Então se você quiser acompanhar na íntegra Tá sendo transmitido na íntegra Todos os capítulos Então se você quiser acompanhar não, per não perder nenhum capítulo Fique à vontade, é só deixar aquele like maroto Compartilhar com os amiguinhos Seguir as páginas Estou também nas redes sociais é, Como Pixel Quebrado É só me procurar Se quiser bater aquele papo sobre games e Estou aí é Opa! Johnson. E rolando aquele compartilhamento Valeu, tamo junto É nóis, obrigado tentando achar aqui, cara. A... Aqui, achei. Epa, nós. Vamos lá, brigadão. Valeu pelo compartilhamento aí. Opa. É isso aí. Ah, vamos lá. Só um minutinho, galerinha. Galerinha, só um minutinho. A gente já vai pro, pro esquema da parafernália do samurai do Bruce Lee. é muita coisa, cara, é muita coisa, eu tô com 15 telas abertas aqui, só para vocês terem noção de como que é a pegada do negócio, é muita coisa, cara, é muita coisa. aberta Tony aqui. Costa, e aí Tony, valeu, capítulo 3, aí sim, pra bora. Só vocês terem noção, obrigado. Já vamos lá, Tony. Bora lá então. Pronto. Tudo feito. Tudo bonitinho. Seria muito bom se tivesse um gerenciador de tarefas aqui. Bora.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 É que eu saiba o que tá acontecendo aí pra poder ajudar de novo. Ajudar Entendeu? o quê? Se essa menina não faz Sim. nada, essa é inútil. Entrarei em contato. É uma inútil. A chama dele vai te conseguir. É, Tony, se você estiver aí, cara, dá um feedback pra mim como é que tá o áudio do game da minha voz. Caramba, mano. Não sei como é que eu vou enfrentar esse maluco não, hein. Cara, vou dar a volta. É o seguinte, peraí, peraí, peraí. peraí. Tô fazendo besteira. Não dá pra ir por aqui, mano? Não dá pra ir por aqui, mano. Aqui não é a entrada do teatro? Nossa, tem muita gente aqui, gente. O cara ali, mano. Cadê a espingarda? Ah, ah. Ah. Mano, vou ter que dar volta mesmo. O cara vai me ver aqui, velho. Eu vou dar a volta no cenário inteiro, mano. Não tô aqui de frente, tá? Esse, esse maluco não. Cara, tem um canhão de nitrogênio. Canhão não, né? Um dentro de nitrogênio aqui. Ai caraca, susto, velho. Regina Aparecida. Obrigado pelo like, Regina. Valeu, tamo junto. Cara, tá tudo desligado aqui os áudios. Deixa eu ver pra não... para não dar aquele looping. Tá tudo desligado. Isso aí. Eu vou conseguir chegar nesse local aí não, meu. Deixa eu ver se é isso, que é, é, pra, é, é isso mesmo. Nossa, que gagueira, né? Nossa, vou ter que enfrentar todos esses caras, mano. Tá cheio de morfético ali. seguinte. Aqui, ó. Vamos usar isso aqui por enquanto. Um ver se vai. Não, filho. Caraca, errei, mano. Filho, pelo amor de Deus, cara. Eu apertei aqui o tiro, pelo amor de Deus. Não dá uma dessas, não. Aê, ô oh, oh, louco, não faz isso, não. É, mas eu não, não posso ficar errando, Tá muito ruim o áudio do, do, do microfone aqui, mano Som testando, dois, três Bem ruim o áudio, hein? Deixa eu ver, som, teste Som, testando Caraca, mano Não tinha Prestado atenção nisso Question 2, testando V3, testando microfone. Filho, para aí! Ah, não acredito. Vai aparecer um Zé Mané aqui, cara. Valeu, Cauã. Obrigado pelo like, hein. Tamo junto. Seja bem-vindo aí, a família. Olha ali o Bola Chutes ali, ó. o que dá para dar falta mano Tá cheio de bagulho aqui enfrentar esses caras, velho. Gente, explosão, né? Que nada. Eita, aquele cara ali é embaçado, hein? Era, vamos matar aquele cara também. Meu, que áudio bosta do microfone, putz grila, viu. Oh, valeu, obrigado, Ronaldo, pelo like. Cara, a ideia é eliminar menos possível. Porque para não gastar tanta munição, né? Ah, quem viu? Que ninguém viu, não opa, quem é que tá vendo aí? Só tô com dois, dois tiros. É complications, hein? Eita, nós. Opa, quem foi? André Lopes. Valeu, André. Obrigado pelo like. Gente, é, para quem vai assistir essa live depois, eu peço desculpas aí pela qualidade do áudio do microfone. Hoje que eu tô notando que tá uma bosta. Tava tudo certo isso aqui. Nossa, que que é isso aqui, cara? Cadê a cabeça desse bagulho, cara? Pra dar um tiro? Acho que era ali, hein? Ele, eu, deu um tiro nele. Ele estufou. Isso. Dirceu, valeu Dirceu, obrigado. Epa, para que é isso aqui? Tá esperto aqui, hein? É pelo canto aqui, cara tá, que é mais é mais seguro. com esse cara aqui, mano. Tem dois desse cara, mano? Um tiro desse o cara sobreviveu, hein? Parabéns. Ah. Não pode Sobe. filhão desgramento daqui tá de combustível chama. chamas Beleza. o componente que eu preciso quase lá ele não sobe ele... e aí falei tudo bom meu truta como é que você tá meu rei tudo bem Está limpo, Hoffman. Terminou seus ajustes? Mais pronto impossível. Ok, estou enviando as coordenadas. Bom, aqui está. O que é isso? É um estabilizador de campo portátil. O Anil de vista trabalhando nisso antes do Teodoro mudar. Ele cria uma pequena área de estabilização que deve afastar o fogo. Pequena? Sua circunferência tem o tamanho de um refúgio. Grande o bastante para me proteger. Ótimo. Como funciona? Essa é a parte difícil. É um protótipo, então é meio temperamental. Eu tenho que operá-lo. Não vai querer que ele dê pau enquanto está no meio do fogo. Não posso deixar você fazer isso. É perigoso demais. Ficar aqui também, se não conseguir entrar. Além disso, cansei de me esconder. O jeito de passar por isso é trabalharmos juntos É o único jeito de salvar a Lily E se você precisar de uma terapia emergencial Quem vai te ajudar? Você sabe exatamente o que dizer para me convencer, Hoffman É claro hum. que eu sei, sou a psicóloga da equipe Você é? Talvez queira se preparar para isso Me avise quando estiver pronto Fale com o Hoffman para começar a viagem até Porta Leda de Theodore. Tá pronto, Sebastian Tá legal, Hoffman Vamos nessa. Ok. Você primeiro. Cara, não entendi. Como que ele. como que. Vou ter que carregar e operar daqui. Deve nos proteger do fogo, mas não vai impedir aquelas coisas lá dentro de tentar nos matar. Não caiu, se preocupe, caiu a internet, Fita. Hoje tô... É a hora da verdade. Que é isso, cara? Por quê? O que, que, que aconteceu aqui? Compartilhe aí. Desabafa. Xinga. Está funcionando. Só se certifique de ficar dentro do domo. Vamos. Não enxergo nada através dessas chamas. Fique de olho se aquelas coisas aparecerem e me siga. Eu sei o caminho. Ah, tá de brincadeira que eu vou ter que enfrentar uns. Os... Um bagulho aqui ainda. Tem um vindo aí! Eu peguei! Lado atrás, ó. É pra isso que você está aqui. Meu Deus, estão por todo lugar. Falei, Farley. Por que você tá a pé da vida? O que tá aconteceu, meu rei? Falta muito. Parece mais demorado quando você está aqui. Ele não quer que a gente entre. Ótimo. Significa que tá com medo. Nossa, eu tava me queimando, cara. Consertar Eu tô tentando só me a cobertura Cara, que treta isso aqui, mano Caraca, que droga, velho. Já tá se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lili. E todos os outros que coloquei no sistema. Então, não, não me arrependo. Minha pele tá queimando. Preciso sair dessa. É louco, cara. O cara tá no meio da... Imagina se esse bagulho dá um pau. Hoffman, o que tá acontecendo? Tá falhando de novo. Espera aí. Depressa, tá ficando quente aqui. Ai caraca Peraí, Fábio. Uma... Peraí. É. A A net, uns dias de tá bugada. A porcaria da plataforma. Ah. <risos> ah. Agora entendi, cara. Putz, que droga. Você já ligou para os caras e nada de resolver. É isso. Nossa, cara. Olha isso. Esse... A gente tem que ir, agora Mas com certeza, né? Já tá no meio do fogo aí, meu truco Eita Nossa! Já vai morrer? A gente tá quase lá! Não, não acredito que a meninazinha vai morrer, mano. Acredita, essa oh, minazinha era da hora, não. cara. Ajudou ele pra caramba. Desculpa, Yukiko. Vou fazer ele pagar. Eu prometo. Olha, vale, eu vou Depois falar. Tudo isso, sou o único que restou. Pode falar uma Esse coisa. Que não, vai me deter. não tem nada que eu mais detesto, é a internet falhando, cara. Eu tô achando que eu vou me ferrar aqui. Preciso salvar esse jogo aqui, mano. sei, Farley. Aparentemente, sim, viu? Aparentemente, mas eu achei que eu tava no final... É, no... que nos, no quarto capítulo anterior e no fim começou outro negócio. Tá, Mano, eu queria salvar isso aqui, cara. Ali tem um espelho ali, ó. Olha a munição boa, aumentou mais a munição. Oh, mas fiquei triste que a minazinha morreu, cara a Minazinha era da hora Certeza que esse cara vai levantar Quer apostar? salvar então, bom. vamos primeiro fazer as modificações as melhorias e a gente vai salvar essa parada aqui temos que parar de nos encontrar assim detetive Vamos abrir, né? Que isso? Capa de escopeta. Seis. Não, oh, tá bom. É, cara, combate. E dá para melhorar aqui. Que é isso aqui? Vamos firmes. Sete quinhentos. Vou com quinze. o lugar certo? posição de tiro. ainda menos. nossa seis mil, cara. cascata de balas. por um determinado tempo, o dano do disparo é aumentado a cada tiro consecutivo. o efeito termina quando o tempo. nossa vinte mil. você tá de brincadeira. Tem mais nada. Acabou. Vamos construir aqui umas, umas munições. Vamos ver quanto. de fogo da pistolite 800 aumenta 500 o que é isso aqui? aumenta a possibilidade de causar dano crítico ao atirar no ponto fraco cara vai aqui beleza, vai. tá no máximo vamos salvar o esquematozoide Nossa, eu não criei é, saúde, né? Droga, você não vai me afetar. Tô bem, Farley. Tô bem, cara. Uma correria de sempre, né? Trabalhando pra caramba, graças a Deus. Família bem. E você? Como é que tá a família aí? O que você tem feito aí durante o dia? Testam uns comandinhos aí, parli, pra ver se tá funcionando. Nossa. Tô com cara de, sof... de... enfrentar uma cacetada de inimigo aqui, mano. Não apareceu não? Deixa eu ver. Não apareceu? Oh, mas que chato, né, cara? Esse negócio eu não. Eu desisto de fazer essas coisas. Testa outros para ver. Tá ligado aqui, cara. Acertou, uh, miserável! Cara, olha, testa, testa todos para ver. Até o bicho o mesmo. Hein? Esse funcionou Eita, que parada é essa aqui, mano? Não foi esse Caraca, mano. Poxa, não tá indo nenhum? Ah, não. Vou ter que refazer tudo, sim. Pra que serve isso aqui? E a cidade aí, Fale, Como é que estão as coisas aí? Tá de boa? Voltou tudo ao normal? Que bom, acertei nada. Cadeira que tem mais, cara? <risos> Cê Sério? Caraca, mano. Aí fica difícil, né? Galera, sem noção mesmo, né, mano? Porque por da... todo mundo quer controlar a Union. Nem é de verdade. Union é melhor do que a realidade. Union é a Suas mentes estão conectadas a ela. Controlar a Union é controlá-los. Controlá-los é controlados. Mas por que é da briga, você sabe, Farn? Se você pensa que vou ajudar um babaca como você a dominar babacas como eles, você é bem mais louco do que parece. Aqui perto de casa aqui, aqui perto de casa tem um grupo né, do, do Facebook aqui do bairro né. Eu vi umas mulheres comentando que teve uma discussão de trânsito no estacionamento que um meteu bala no outro. Só não sei se morreu né. Complicado né cara. Você tá louco, que louco, né? Os caras são xarope, né, meu? Eu não gosto dessas coisas, não. Eu fujo de briga, meu. Eu sou bravo, mas eu fujo de briga. Eu sou uma bu bundão. Cartão 14, cara, tô com 10 horas de jogo. É isso? Ou é 10 horas agora? Ah, não, é 10 horas agora. Tô com 13 horas de jogo. É, não é muito, não né? Tá um dia de jogo. É, você é louco. Isso aí é maior perigo, pai. Tá doido. Bom, senhores, vou encerrando por aqui. Demos aí, já temos uma hora de live. Uh, semana que vem estaremos de volta. Espero que todos vocês tenham curtido. Lembrando que uh, as lives sempre acontecem segunda, terça, quarta e quinta-feira. Uh, me siga nas redes sociais para você ficar sabendo da programação e acompanhar aqui a gente, beleza? Falei, vou me despedindo por aqui. Se quiser bater um papo, é só chamar no Insta lá ou nas redes sociais aí que você preferir, tá bom? Turma, muito obrigado. Ah, já vou, já falei. Você chegou atrasado, rapaz. Tem que chegar. Em ponto. Ap apitou o bagulho. Você tem que colar na live pra gente bater papo. Forte abraço. Bom descanso a todos vocês. Valeu e fui, gente. Obrigadão. Tamo junto. É nóis. Valeu.